A 13ª edição da Bahia Farm Show foi lançada em coletiva de imprensa no último dia 27 de abril. A Bahia Farm Show é a maior feira de negócios e tecnologia do norte e nordeste do país. A feira acontece aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E com a expectativa de boa safra, a expectativa é de bons negócios por aqui. No ano passado, mesmo com a crise, a Bahia Farm Show vendeu em volume de negócios mais de um bilhão de reais. Celestino, se espera esse ano esse mesmo volume que se supere? O que é a expectativa da feira? O número é um número extremamente alvissareiro, né? Nós tivemos mais de três anos de situação difícil para o oeste da Bahia e região. Esse ano estamos tendo um, um período muito melhor, uma produtividade de soja acima da média esperada. Uma lavoura de algodão até o presente momento excelente, uma perspectiva de quebra de produtividade, de recordes de produtividade. A safra de milho também tivemos uma safra boa e o, e o milho do mais tarde também deverá ser boa. Quanto ao número da Bahia Farm Show, não estamos divulgando um número e com certeza somos otimistas por natureza. Esperamos um número realmente muito bom. E a Bahia Farm Show é uma oportunidade de nós fazermos amizade, de nós fazermos negócios, de nós aprendermos com novas tecnologia, com novos produtos e também de ensinarmos alguma coisa. E esse ano a Bahia Farm Show tem um, uma condição especial que nós estamos... É, lançando o estudo do potencial hídrico da região oeste da Bahia, já que temos um aquífero, já que temos um potencial de irrigação bastante grande, estamos envolvendo a Universidade de Viçosa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Bahia, as Secretarias do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e outros departamentos e outros professores e cientistas da região. Isso tudo visando desenvolvermos a nossa região com um potencial realmente na área de irrigação. Serão mais de 200 expositores de máquinas, sementes, defensivos, insumos e tecnologia e cerca de 600 marcas presentes. Expositores dos Estados Unidos, Alemanha e Índia são a grande novidade. Eles trazem tecnologia e energia renovável. Há mais de um mês de começar a Bahia Farm Show, quase 100% dos espaços estão comercializados. Um crescimento de mais de 15% em relação ao ano passado. Rosi, é, a que, que se deve esse crescimento? É, a feira vem investindo no seu potencial, vem investindo em mais é, atrações, em mais seminários. A que, que a gente pode atribuir? Então, eu acho que a experiência de 12 anos, né, eu acho que conta bastante, estamos indo para a 13ª Bahia Farm Show, ela está no conhecimento hoje a nível nacional e estamos indo para o internacional, né, estamos recebendo esse ano aqui três países, Alemanha, Estados Unidos e a Índia, então eu acredito que a marca, é a força da marca Bahia Farm Show é o Mato Piba, né, e esse ano a nossa... Com certeza a chuva nos ajudou muito, alavancou muito e trouxe os expositores, mesmo aqueles que estavam alguns anos sem vir, esse ano retornaram e tivemos um aumento de 15% também de novos expositores. O que, que o público vai encontrar? Toda a tecnologia, os expositores qualificados, boa oportunidade de negócios, de fechar negócios futuros, fazer aquele contato na feira e fechar o negócio futuro, o que, que é a expectativa? A expectativa sempre é essa, né? O produtor está sempre atrás de inovação, de tecnologia, para que ele reduza custos, na verdade, né? Então a gente espera também que as agências financiadoras, que os bancos venham com pacotes bons, para que incentive, que dê esse punda da venda aí, né? Que a gente consiga agregar a, a, o entusiasmo da nova tecnologia, mas que o produtor também possa trocar o seu maquinário e reduzir seus custos na, na sua plantação. A feira é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Aíba Aiba e parceiros. E o produtor vai ter o privilégio de encontrar num único local todos esses ingredientes e vai poder escolher de acordo com suas necessidades, se ele precisa de máquina, se ele precisa de conhecimento, se ele precisa de informação ou se ele só precisa atualizar seus conhecimentos na área de informática. Perfeito. Bom, a Bahia Farm Show, então, de 30 de maio a 3 de junho. Todos convidados, né? Perfeitamente, todos estão convidados e venham conhecer o potencial de nossa região do Mato Piba.